O processo de pré-tratamento de resíduos eletroeletrônicos que antecede a etapa de reciclagem consiste na desmontagem onde seus componentes são separados para após serem vendidos e retornarem à cadeia produtiva. Há três cenários que classificam a eficiência de desmontagem de uma unidade de pré-tratamento. Cenário A, cenário B e cenário C. No cenário A, a desmontagem é superficial, onde são removidos somente componentes perigosos e componentes de grande valor, como placas de circuito impresso, e as partes restantes são destinadas à separação mecânica. No cenário B, a desmontagem é de nível médio, ocorrendo remoção dos componentes perigosos e desmontagem manual de componentes em materiais mais ou menos puros e frações recicláveis. No cenário C, a desmontagem é de nível alto, onde os aparelhos são desmontados até um ponto em que a separação em materiais puros é impossível sem trituração mecânica. O artigo mencionado estudou qual o nível de desmontagem mais adequado para as cidades do Rio de Janeiro e Kampala, usando como base os dados do Centro de Desmontagem e Reciclagem de Viena. Para isso, foram elaboradas tabelas para a comparação dos resultados operacionais de cada cenário. Para o Rio de Janeiro, o cenário B apresentou o melhor resultado operacional. Para Kampala, o cenário C teve melhor desempenho. A partir do gráfico de comparação de receitas e custos de unidade de desmontagem manual localizadas na cidade de Viena, Kampala e Rio de Janeiro, constatou-se que a implementação de uma unidade de desmontagem manual é mais cara em Viena, seguida por Rio de Janeiro e por último Kampala. A Coopertech nasceu faz mais ou menos um ano e meio, apesar de a gente estar trabalhando nesse projeto faz uns três anos já praticamente. E o objetivo da Coopertech é trabalhar né, com uma parte ambiental, que é a destinação correta desse presidente, a geração de emprego e renda, é, e também a parte social. Uma vez que esse material chegou aqui na cooperativa, ele é feito em materiais ele é feito uma parte triagem, vai ser separado os materiais que são é, obsoletos e alguns materiais que estão em desuso, que a gente tem uma parte de remanufaturados que é feito aqui, então, uma parte para desmontagem e outra parte para é, remanufaturados. É, logo, esse processo entra na, na, na Copertec, para desmontagem, ele é identificado, esse lote, ele é feito uma descaracterização, no caso de HDs, né, tem que ser, todas as informações tem que estar Zerada e também começa a separação das partes e a comercialização para os parceiros que a gente tem. São em, já não trabalhamos como atravessadores, são empresas já que estão no mercado há muito, muito tempo, então a gente já encaminha para eles. A destinação correta né, desses equipamentos. Né, ter a certeza que esses equipamentos não vão estar em terrenos baldios ou até mesmo cair. É, em rios, e, e a preocupação também de não ir para o aterro de jantar. A tratativa está sujeita à norma ABNT 16156, que dentro da norma de tratativa dos resíduos sólidos, ela cuida exclusivamente do resíduo eletroeletrônico, ABNT 16156. Nós estamos em processo de implantação dessa norma, então, para que isso ocorra de maneira adequada, a gente tem que observar os processos que a norma impõe. A gente não pode simplesmente descarregar o material, descaracterizá-lo, sem observar a norma. A BNT 16.5.6. Tá? Esse, inclusive, é um diferencial nosso no mercado, porque nenhuma cooperativa de resíduo eletroeletrônico dispõe dessa norma atualmente. Apenas a gente. O resíduo eletroeletrônico, ele chega para nós e são separados por lotes. Cada pessoa, cada gerador de resíduo que nos contactou, nos chamou até lá e disponibilizou essa coleta, a gente traz material, disponibiliza em lotes ali e após isso vai, vai ser é, feita a descaracterização, que é a desmontagem do resíduo. Seja televisão, computador, né? E esse material todo vai ser separado por tipos. No caso, plástico, vidro, cobre, fios de cobre. E tudo isso, por fim, é pesado. Né? Tem a pesagem do, do eletroeletrônomo montado e a pesagem dele já desmontado em partes, como eu te falei, plástico, cobre. Então, a gente consegue mensurar quanto ele gera de cada tipo de material. Uma vez que o material é, é triado, ele é retido aqui, fica aqui no laboratório, há uma análise da viabilidade econômica. O que é que, que, é que vende mais? O que, é que dá mais retorno aqui dentro do laboratório? Eu diria que são os componentes menores, tais como memória, HD. É, enfim, CD-ROM, monitores, porque você vendeu uma máquina completa, eu consigo maior habilidade vendendo ela em partes, com todo em partes. O cobre seria um dos materiais que passa aqui na produção que gera mais um valor econômico. Agora, agora eu tô trabalhando com cobre. Tô fazendo o que? Eu tô desmontando esses iot, que é mesmo que eu acho que é o não, que vem na televisão. Aí eu tô tirando esse cobre aqui, ó. E o que eu faço fazer é limpar ele. Tirar essas borrachas, essas colas aqui, isso aqui, ó. Tirando um pouco a pouco, vou limpando. Agora eu vou pesar. Vou anotar ali no caderninho. perigoso que a gente tem aqui que chega no, é pilha, né? Aí as pilhas a gente não faz essa coleta de pilha. É, as pilhas que chegam aqui normalmente elas vêm é, de controle que já vem mesmo nos aparelhos, né? Aí é, a gente tira, separa tem uma empresa que trabalha com com a gente e parceria com a gente que é a essência dela. Então ela a gente passa o pouco que a gente tem a gente passa para ela que a gente não tem essa não faz esse processo, né? Então, o perigoso que tem é só mais a pilha mesmo. A partir das informações obtidas, é possível atribuir à Copertec o cenário B, que consiste na desmontagem de nível médio. O pré-tratamento de resíduos eletroeletrônicos é um processo indispensável para que estes resíduos retornem à cadeia produtiva e assim diminuindo a quantidade descartada incorretamente no meio ambiente.